Felinhos! Batalha de nakeds, Feliz 2023 pra você! E principalmente se você ativou o sino. Você deve ser inscrito, óbvio. Por quê? A minha falta de frequência me quebra. E o YouTube entende que abandonou o textual e não vai te mandar o vídeo. Então ativa o sino aí que é importante. Outra coisa... Se sua máquina trava... Hum, a HFW informática resolve... O padre mandou o dele lá, é, e você não mandou o seu ainda. Então o contato tá aqui embaixo, pode ficar pode, pode ficar tranquilo que você vai ser muito bem atendido e de confiança. Então não deixe o seu computador ficar lento, vai que vai. Olha, eu acho que essa é uma categoria muito importante, foi a que eu mais me diverti. E ela tá no meio de tudo, na minha concepção. Por quê? Quem gosta de esportividade, performance e conforto, Naked. Ah, mas é a Big Tail. Não, mas a Big Tail é uma outra pegada. Então, aqui é um negócio que você ou vai pra esportiva e vai sentir falta do guidão, da tá pedaleira não outra recuada, já jantar com garupa e dor na coluna. Aí você volta pra cá. Entendeu? Então, ela tá numa pegada que pode ser forever. <risos> Ó, eu saí da Falcon, fui pra X660, Z... não, desculpa, Bandit 650. Então, a primeira Naked. Z750 e depois Daytona 675 aí em treinas esportivas por isso que eu falo bom, tem a ladainha lá eu fui um dos jurados são 13 significa que minha opinião pode ser que não seja a que ganhou mas de grande valia para quem tá na dúvida entre esses modelos e quer saber um pouco do feedback que eu tive dessas motos, não só a ficha técnica beleza? qual ganhou? a Honda CB1000R Black Edition. As motos são com pneus originais, tudo original, inclusive as calibragens de fábrica, ou seja, 4236, Michael Jordan, NBA, pneu bem cheinho. E aí é um dos pontos que pode botar uma moto pra baixo. Como assim? Te falo. O que, que você está acostumado com uma europeia? Um aero de equipe, uma bomba Blembo, pneu super luxo. Certo? Certo. E quando vem esse pneu? Aí você fala, cadê o Super Nose? Não, é esse aqui. Cadê o Michel? Não, é esse aqui. Cadê um RS 10 bits? Não, é esse aqui. Aí você fala, hum... Como surpreendido novamente. Então, começando por ela. KTM 890 Duke com um pneu continental. É! Pô. Tinha tudo ali. Só que faltou... O principal. Ela foi descalça. E aí eu fiquei com um pouco de receio, porque você não vai derrubar um brinquedo de 100 pau no chão, né? Não. Então, primeiro ano, ali você vai queimar essa largada. <risos> você não vai fazer isso. Então eu fui dentro de onde dava. A hora que eu subi na moto, eu sentei, eu falei, meu Deus, é uma super moto. Eu tive a sensação de estar com a 390, porque ela é muito compacta, mas ao mesmo tempo você vê que. E aí você tá pronto? Porque é fatia muito, entra muito, contorna muito, agilidade máxima, uma eletrônica fantástica e você consegue se divertir demais, só que pô, eu não consegui explorar o além por causa do pisante. E eu vou deixar uma volta para você e aí você tire suas conclusões, lembrando que algumas voltas eu peguei trânsito, então não necessariamente o tempo é o tempo, mas só para dar um... Um garezinho que eu sei que você gosta, tá valendo pro flash, desculpa, fica com a volta da KTM 1890 que eu estou na Europa, eu vou agora de Ducati a Monster 937, aliás se você gosta de Monster já vende a sua e pega essa. O chassi novo está sensacional, ele trabalha a seu favor de não só entrar com você na curva, mas não te atrapalhar e deixar a moto cabeçuda quadrada como era a antiga. Essa aqui ela simplesmente entra, kickshifter fantástico, eletrônica também alucinante, Moto extremamente rápida aí na mão, leve. E aí tem um outro ponto. Quando eu pego as duas europeias, a Ducati está mais confortável que a KTM. Então eu conseguiria ficar mais tempo com a Ducati brincando do que com a KTM. Eu tenho um problema sério com o ombro, tá filhos? Então é, ou ele tem que estar tá aqui ou ele tem que estar tá aqui. Se ele fica aqui assim me joga para frente nessa posição supinada... Eu começo a sentir um pouco de dor. Mas isso sou eu. Então eu penso que as pessoas que compram uma naked. Elas vão fazer viagens mais intensas. E isso pode ser um ponto que você espere que é o conforto. Então dessas duas a Ducati ficou mais confortável nesse quesito. E aí como um pneu estava melhor também. Que é o Rosso 3. Eu achei que a Ducati ela se sobressaiu em todos os momentos. Que é a KTM. Então a Ducati eu senti ela mais rápida. Nas respostas, mas a KTM mais super moto, uma pilotagem mais agressiva, uma brincadeira de volta rápida, tá? Então são duas motos fantásticas aí, fica com a volta da Ducati agora. Para Kawasaki Z900 Special Edition, cara. Primeiro que ela já vem com uma OLIS, então ela tava com um pneu Dunlop, que é horrível, mas a OLIS é tão fantástica que ela deixa a moto boa. Eu gosto muito do funcionamento desse motor, é, realmente ele entrega muito liso, muito uniforme. A eletrônica encaixa muito bem na moto. A única coisa que faltou ali é um kick shifter, todas elas têm. A, a, a Kawasaki não tem então isso é um ponto que eu acredito que ela perdeu em relação às outras porque por mais que ela tenha uma eletrônica completa um kickshifter que falta eu acho que é um ponto interessante a ser observado porque na cava eu tenho o melhor preço então é um chamariz interessante tá? e assim, eu fui com a modelo antigo para Romelândia, nossa é fantástico, e na pista não foi diferente, eu não tive problema com o pneu, a suspensão segurou, você tem uma ônibus na traseira, fica com a volta aí. Cara, a Honda, eu acho que de todas é o que tem o um motor mais gostoso. A sinfonia ali é perfeita, força, agilidade e o estilo Café Racer que se sobressai das outras, né? Mas isso foi um projeto que a Honda trabalhou. A eletrônica também você consegue fazer muita coisa com ela. O kickshifter que você modula a sensibilidade também vale muito a pena para diferentes tipos de pegada. Então... É uma moto que ela é muito na mão, muito na mão. A gente fez um trecho também sinuoso na época do Test Ride e eu percebi que ela já era muito legal ali. Na pista ela confirmou. Claro que não é, você ouve o motor da CBR e você fala, ah, então ela é, só que é uma moto que você tem mais o para a Z da pilotagem, que é a esportividade da pilotagem, mas você consegue fazer muita esportividade com ela também. Eu coloco de motor ela e a Z muito parelhas, onde a Honda é mais forte, sim, nesse quesito. E ela tem o um Shifter que a Z não tem, só que a suspensão traseira da cava é assim, ó balança e amortecedor traseiro cava, dianteiro eu já fico com a Honda, que é aquela show onde eu tenho as regulagens e tal. Bom, fica com a volta da CBR, para você dar uma sentida.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 compara elas, certo? Grand finale então assim, freios eu gostei primeiro do da Ducati depois eu gostei do da KTM e depois Honda e Kawasaki vieram juntos na questão de frenagem confortou a cava para mim foi a mais confortável, principalmente no ângulo do guidão porque a Duque é mais esportiva ela te joga mais para frente. Depois você tem a Ducati, depois você tem a Honda e depois você tem a cava. Só que do jeito que eu fico na cava, eu tenho o mesmo feeling da dianteira que ambas, só que com o meu ombro menos estressado. E isso num rolê de longas, longas, longas, longas horas pilotando ou longos quilômetros, sei lá eu, vai me favorecer muito, tá? O posicionamento de pedaleira para mim, ficou muito bom tanto o da cava quanto o da Honda quanto o da Ducati o da KTM é um pouquinho mais alto eu fico mais é enca... é o que eu te falei a KTM é uma super moto para mim tá então é essa parte também é muito parelho o, o Honda e Ducati o cava mais confortável também nesse quesito motor motor o da Honda se sobressai na sinfonia porque eu gosto muito dos quatro cilindros, não vou falar que não. E ele tem uma força muito legal e uma progressividade muito luxo. Quando eu entro nos dois, eu prefiro o da Ducati. Eu achei o da Ducati mais luxuoso do que o da KTM. Tá? Mas motor eu fico com o da Honda. Tecnologia em relação à eletrônica. Cara, a eletrônica que eu mais achei legal na pilotagem foi a Ducati, para mim. Tá, então de eletrônica, é, não estou falando de conectividade, estou falando de, de, de pilotagem A Ducati eu gostei muito da eletrônica é, Passo de curva, a Ducati também para mim é a mais rápida Não sei muito a KTM por causa do pneu Mas ela apontava muito bem quanto a Ducati Só que ali eu tinha um pá e a Ducati eu tinha um pá Sabe? Então foi ali Depois eu preferi a cava, depois eu fiquei com a Honda como eu falei, na parte traseira, de suspensão traseira, a cava para mim é imbatível em relação a todas. porque então, Eu tenho um olhos ali e eu conseguia contornar muito bem também. E principalmente as reacelerações, por quê? Porque aquilo que eu te falo, né, quando você começa a ver o acelerador, quem está levando é a traseira? A traseira estando estabilizada, vai embora. Tá? É, preço, para mim o da cava é mais atrativo. Só que a, é, então, nesse ponto de preço também o da cava é muito interessante. Mas aí tem o detalhe do Kickshifter. Tem o então, detalhe do Kickshifter. Eu gostei muito do Ducati e o da Honda. Mas o da Honda, pra mim, ainda ele é mais é, interessante nessa questão da sensibilidade dele. Mas o Ducati também é muito bom, fantástico. E o que mais que eu posso falar pra vocês? É, designer. Putz, designer é complicado, né? Design porque cada um tem um gosto, tal, tá, não sei se o que lá. E eu acho que o design da, da Ducati hoje está muito bonito, tá? Então eu gosto mais do design da Ducati. Depois eu ficaria com a Cava, que a Cava ainda remete àquele estilo naked junto com a Ducati. Depois a Honda tem aquela questão do Café Racer, né? E a KTM é aquela coisa meio robótica, tal. Então é, fica nessa pegada aí também. O que mais? Suspensão dianteira, aí para mim a Honda se sobressaiu nisso aí. Honda, depois eu fico com a KTM, que mesmo com um pneu ruim segura muito bem, depois eu fico com a Ducati, depois eu fico com a Kawasaki. Conforto de banco, isso é muito importante também nessa categoria. Aí eu gosto muito da pegada da Honda e da Kawasaki, são os bancos mais confortáveis aí também nessa pegada. Porque o banco, no meu ver, é muito ligado como eu me posiciono na motocicleta. Porque não adianta ter um banco muito longe se eu tô muito para frente, entendeu? E eu tô vendo que a tendência das motos é cada vez jogar o piloto mais para frente, tá? Mas eu acho que o piloto mais para frente tem que ter um, um, um favorecimento entre o quanto o tronco vai pro guidão. Porque se você se fica muito assim, você também não consegue ter um trabalho interessante. É, esse é o ponto. Mas eu tô falando por mim também, tá, filhos? Então... É, no, na minha opinião, que eu gostaria, eu fiquei muito empatado tecnicamente com a Kawasaki e a Ducati. Foram as duas que eu mais gostei da categoria. Só que aí o que, que me desempataria das duas? O preço. E aí eu ficaria de cava. Tá nessa categoria. Quando você liga o que essas duas têm que foi o que eu acredito que aconteceu, você entra na CB1000R. E aí nela você tem tudo um pouco, então uma eletrônica fantástica, um conforto, uma pilotagem, um estilo, até babei aqui. E aí nisso eu acredito que a CB1000 se consagra nessa parada. Por mim, eu levo a cava para casa por causa do preço, se não pensar no preço eu fico com a Ducati porque é um modelo diferente. Eu já tive é, quatro cilindros Naked o tempo todo, que né? foi a Bandit e a Z. Então eu ficaria com uma 2 para ver qual é que é, que eu me diverti muito nesse momento da minha vida. Então ficaria com a, com a Duca nesse, nesse caso aqui. E aí, no questão máxima, como eu falei, a Ronda levou. Beleza, filhos? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha te ajudado e aguardo o próximo batalha aí. E se você tá em dúvida entre as 4, pode ficar tranquilo que sua dúvida tá maravilhosa. Como eu falei, me diverti demais na categoria e foi luxuoso máximo, tá? É nós e aguardo o próximo.